Hum, seu bem Graças a Deus. Então vamos lá. Maturação da visão psicológica humana e sua estrutura de referências. Dada a perspectiva da psique, se atribui uma lógica matemática ao que se diz ser um ser humano maduro. Auxiliar se ser um ser humano que teve experiências em sua vida, dando a ele a melhor visão ou a melhor forma de interpretar algo, em um sentido filosófico. A interpretação se dá a uma elaboração de perspectivas e papéis. Dada a essa fase, estágios distintos, sempre correspondentes ao ambiente, com certos estímulos e padrões. Dada a essas experiências e estruturas formadas durante o desenvolvimento do ser, se atribui uma psicologia própria e única para cada ser, onde esse ser cresce assimilando padrões que acomodam maneiras de se comportamentar, de se comportar em um comportamento coletivo. Se acomodam, tentando ah, introduzir suas necessidades, seus critérios, seus desejos, em uma estrutura correspondente ao próprio ambiente, com suas leis e os seus porquês. Nesse sentido, a maturidade se dá diante do ambiente que promove uh, uma estabilidade para que esse ser maduro se apresente. Caso o próprio ambiente tenha contradições em arquitet sua arquitetura, é natural que uma crise psicológica ou um paradoxo matemático, seja desencadeado, gerando assim, questionamentos e autoquestionamentos diante da própria maturação e maturidade. Questionamentos se a adequação e adaptação são condizentes com a ideia de desenvolvimento individual e pessoal, se o ser está correspondendo com as expectativas que o próprio ambiente exige, que o ser está eventualmente correspondendo com seus papéis em certos eventos, se o ser está tendo uma perspectiva. Relevante diante dos outros, diante das opiniões de outros seres que fazem parte do grupo que favorece ou não condições para uma maturidade saudável, dando assim uma estrutura favorável com habilidades. Inatas e camadas distintas, para com isso termos uma lista ligada, uma lista de fatores que compõem uma ordem de desenvolvimento, gerando assim uma constante. E também um efeito cascata, como estrutura de dados dinâmica, gerando com isso pontes de comportamento, pontes de ah, pontos de conexão, gerando assim a. Ah, padrões elaborados e uma rede dinâmica que usa como referência o peso que o ser dá a cada ou em algumas experiências. Dando a essa inserção de elementos favoráveis ou desfavoráveis elaborados pelo julgamento do ser, implicações diferentes para contextos diferentes, que, por sua vez, colocam o ser a uma posição delicada para discernir muitos níveis e muitos pontos onde ele vai discernir o ambiente comum se oferece ou não condições adequadas ou inadequadas para seu próprio desenvolvimento e maturidade. E nesse ambiente também dinâmico, com fatores distintos e, e múltiplos ambientes interativos, se esse ser se comporta de maneira X ou Y, com todos esses fatores, nós temos a, uma operação uh, dinâmica, mas que tem uma tendência a replicar padrões com o objetivo de favorecer uma vida melhor ao ser. Mas sem essa, esse discernir da mente, a dinâmica desta lista ligada, mas ainda assim, conceitualmente um, linear, porém estruturalmente um, multidimensional, estruturalmente ligada de maneira Uh, levando em consideração o nível de densidade, importância e gravidade daqueles eventos. Onde o ser, com sua maturidade, ele pode discernir, escolher, mapear, estruturar, vincular, desvincular, inserir remover dados em suas equações. Por que que nós estamos ah, adentrando a isso? Porque para entender as camadas de uma rede ah, estrutural em uma dinâmica psíquica é muito importante o ser ter ah, não fé mas ter credulidade em suas opiniões, razões e escolhas, para que com isso ele entenda que ter uma imersão em sua própria mente também depende de um discernimento. Fica não a dica, mas a, o ensinamento, a proposta de analisar, a maturidade diante do ambiente e discernir o comportamento em vários ambientes, sobre operações e posições executadas em sentidos e padrões diferentes. Com isso, em paz de espírito, favorecendo uma dinâmica conveniente ao ser com suas propriedades pessoais e escolhas individuais em respeito ao próprio coletivo que respeita e acolhe seu papel de ser divino. Graças a Deus, boa sorte, bom estúdio.